Provavelmente vocês visualizaram o nosso vídeo anterior, onde eu faço uma review da Neo ID Studio 4+, essa mini-switcher que é totalmente independente. O primeiro ponto forte que nós temos na Neo ID Studio 4+, é que dentro dela a gente tem uma placa de captura embutida, muito superior às suas irmãs mais velhas e o segundo ponto e que vem para inovar diferente de todas as outras mini switches, é que sem esforço nenhum dentro dela a gente pode trabalhar com chroma key sem precisar de nenhum tipo de software externo e sem mais enrolação eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com chroma key já dentro dela aqui na interface do nosso produto da NERIDA Studio 4+, a gente tem um botão aqui eu vou deixar um screenshot para vocês darem uma olhada nesse botão aqui eu aperto o chroma key onde na minha preview eu já estou sendo mostrado com o fundo já retirado vou deixar aqui no preview a HDMI número 2 para vocês visualizarem que eu estou no preview já na minha HDMI número 4 com o fundo totalmente retirado trabalhando com Chrome aqui dentro da minha Switch eu quero mandar isso para o ao vivo todas as funções que a gente trabalha tecnicamente dentro da Neo ID Studio 4+, Toda vez que a gente apertar no nome, está sempre colocado no preview. Então eu quero jogar para o ao vivo. Jogo no on Air e eu estou no ao vivo. E aqui está o meu fundo e eu posso trabalhar dessa forma. Eu posso fazer o meu minha conversa mostrando alguma coisa de fundo dentro da mini suíte, Sem precisar de nada externo. Isso é um dos pontos mais fortes que a Nauide trouxe para inovar dentro dessa mini switch. E agora como eu havia dito no início do vídeo, a gente tem uma outra inovação é que dentro da mini-switcher a gente já tem uma placa de captura embutida. Eu não vou precisar de nada externo para poder transmitir o que está sendo trabalhado dentro dela. Ela por si só já faz essa operação. Eu vou mostrar para vocês onde fica a nossa placa de captura. Eu tenho duas saídas, a Multiview e a PGM. E eu tenho a saída USB-C tipo C. Na USB tipo C eu vou mandar direto para o meu computador, o que está sendo transmitido em tudo. Eu posso definir no menu se eu quero transmitir só o Ao Vivo ou a Multiview por completa. Essa saída Multiview, nesse exato momento eu estou mandando para o monitor que está na minha frente, vendo a interface por completa. E o PGM eu estou mandando para um outro monitor que está ali na minha frente, onde eu estou vendo tudo no Ao Vivo. Essa Mini Switch suporta até 4 entradas HDMI de câmeras ou monitores. Nesse exato momento eu estou trabalhando com três câmeras e o meu computador para mostrar para vocês a versatilidade e a questão de poder trabalhar de forma bem criativa junto com a Neoday Studio 4+. Agora aqui na tela eu vou mostrar para vocês o que, que é essa interface multiview que a gente tem dentro do Neoday Studio 4+. Na parte direita superior é tudo que a gente está no ao vivo, então é a parte do PGM. Na esquerda superior é tudo que está no preview ou seja, tudo que eu estou trabalhando para poder transicionar depois para o ao vivo fica aqui nessa partição na parte esquerda inferior eu tenho todas as entradas HDMI's operando ao mesmo tempo para eu poder monitorar entre todas elas para ver se tem algum problema, se tem alguma câmera que não está funcionando ou se o ator ou alguma coisa não está em evidência ainda e a parte direita inferior é onde está o menu da minha mini switch mostrando um pouco mais sobre a Neo Studio 4+, sobre essa mini switch e a interface de trabalho dela Aqui na parte de cima nós temos as teclas do PGM, todas essas teclas sendo selecionadas é, são as teclas que vão para o ao vivo, ou seja, você aperta 1, 2, 3, 4, eu estou transicionando entre essas três câmeras e vocês viram que eu estava transicionando. Na parte de baixo eu tenho tudo que está no preview, ou seja, se eu transicionar entre todas elas eu vou estar transicionando tudo que está no preview. Aqui na parte de transições, nós temos as nossas duas teclas, que são essas aqui, que a gente vai poder operar, e essas aqui também. Fazendo todas as transições, aqui em cima nós temos alguns tipos de transições. Eu tenho o Mixer, Wipe e o Deep, tá bom? Mix. Se eu aperto a tecla Alto, eu faço uma troca fantasma de uma protena. Ela mixa uma imagem na outra, uma cena na outra. Se eu aperto a tecla Cut, faz o corte rápido. Mas, se aqui tivesse selecionado a wipe, eu apertar a tecla alto, eu faço a transição. Como eu posso mudar esse estilo de transição? Eu vou no menu, aperto em transições, aparece um estilo e eu troco o estilo de transição. Vou colocar esse aqui só para vocês verem que mudaram, tá bom? Apertei a tecla alto, fiz a transição bem rápida. Ah, e eu quero também fazer a transição de forma manual. A alavanca, eu pego ela e eu faço a transição manual. Ou. Eu posso voltar também. A tecla dip ela serve para a gente fazer um fade out de uma cena para outra. Ou aperta dip, aperta alto, fade out pronto. Agora nós iremos trabalhar com outras teclas bem bacanas que a gente tem dentro da Neo ID Studio 4, que é a tecla de picture and picture. O que que é esse PIP? O que, que é esse Picture and Picture? Picture-in-picture picture, ele significa imagem sobre imagem, cena sobre cena. O PIP ele serve para poder ajudar e também facilitar a vida de pessoas que trabalham com transmissões ao vivo de esporte. Transmissão ao vivo de algum evento religioso ou alguma coisa de política. Vocês assistindo televisão, provavelmente vocês já visualizaram esse tipo de cena, esse tipo de trabalho, onde na transmissão ao vivo as pessoas estão explicando alguma coisa e embaixo sempre tem uma pessoa com a língua de sinais para ajudar pessoas com deficiências auditivas. O Picture in Picture serve para isso. Então vamos lá que eu vou mostrar como é que funciona. No Pip1 e no Pip2, apertando o Pip1, eu apareço no Preview, eu deixei já pronto o hdmi número 3 para mostrar para vocês, o pip 2 está o hdmi número 4 para ser mostrado para vocês entenderem como é que funciona toda vez que eu aperto nas teclas do lado esquerdo eu estou colocando tudo no preview e para mandar para o ao vivo no pgm eu tenho que sempre apertar em on air, on air e pronto meus dois pips estão ao vivo na minha transmissão embaixo do pip eu tenho a tecla de logo, toda vez que eu aperto a tecla de logo eu vou deixar a minha logo aparecendo no caso aqui estamos com a logo da Neo ID, mas eu poderia colocar a marca d'água da minha empresa ou a marca d'água de qualquer outro patrocinador da minha transmissão ao vivo mas como eu havia dito antes só aperto na esquerda ele só vai aparecer no preview para colocar no ao vivo ou aperto em on air aí como eu como posso trocar essa logo eu venho em down Key, eu vou em logo aperto seleção de logo e escolho eu posso, poderia ter algumas logos aqui na interface eu aperto, select, volto e ela já está aqui. Eu poderia trocar para uma outra também. E aqui nós temos uma parte bem importante que é a questão do áudio. As teclas de áudio, onde eu controlo todos os tipos de áudio que a gente tem dentro da D Studio 4+. E de onde vem esses áudios? Aqui eu vou deixar o screenshot para vocês olharem. As nossas quatro entradas HDMI elas também têm áudio. E os dois microfones que a gente tem aqui ao lado. Apertando a tecla mic 1. Tudo que estiver entrando no meu microfone número 1, é o que vai estar em evidência. Aperta o mic número 2, é o que está em evidência. Aperta HDMI 1, 2, 3 e 4. A mesma coisa, todos os HDMIs que estão conectados aqui. E se deixa o Master selecionado, são todas as que estão conectadas ao mesmo tempo. Eu estou transmitindo direto para o meu computador, direto para a minha transmissão ao vivo. Então, tudo está sendo colocado ali também. Então espero que com esse vídeo eu possa ter solucionado algumas dúvidas suas sobre a Neo ID Studio 4+. E se você tem alguma dúvida de como trabalhar com a Neo ID Studio 4+, eu vou pedir para você deixar aqui no campo de comentários a sua dúvida que eu mesmo vou te responder da forma mais rápida possível para poder sanar suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que tem alguma dúvida sobre a Neo ID Studio 4+. E não deixe de nos seguir nas redes sociais como Facebook e Instagram.